Seu Redmi AirDots não conecta os dois lados e, devido a isso, você está com dificuldade para utilizar, hoje eu vou ensinar a vocês como resetar, configurar e parear o Redmi AirDots. Não saia daí, porque já vamos começar. Roda a vinheta. Vai! Salve, salve galera Android! Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal de tecnologia. Meu nome é Railson, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vou mostrar a vocês como configurar o Redmi AirDots. Eu recomendo você assistir esse vídeo até o final, para depois não ficar chorando as pitangas aqui nos comentários. Então vamos lá para o passo a passo. Você vai retirar o Redmi AirDots de dentro da caixinha. Em cima de cada um dos fones tem um botão, você vai pressionar sobre o mesmo e manter segurado, você vai manter pressionado aí nos botões. Bom, ele vai piscar aqui em vermelho pela primeira vez, você mantém pressionado e aí ele vai começar a piscar. piscou aqui uma vez branco piscou de novo branco ele tá piscando e agora é o detalhe mais importante ele piscou aqui uma vez colorido ele vai piscar mais outra vez colorido Olha lá piscou duas vezes colorido bom feito isso você acabou de resetar o redmi air dots então ele resetou uh, padrões de fábrica você vai guardar aqui de novo na caixinha E agora é só vir no smartphone e configurar. Você vai procurar configurações no seu smartphone, conexões sem fio, ligue o Bluetooth, em seguida coloque o Bluetooth para pesquisar e procurar os dispositivos móveis que se encontram visíveis e disponíveis. Cara, aproveita esta oportunidade e se inscreve no canal. Bom, ele já fez aqui a busca e já apareceu aqui Redmi AirDots R. E aí você vai clicar sobre o, o dispositivo que foi encontrado. Ele vai pedir para parear e aí você clica em OK. OK. Bom, feito isso, o Redmi AirDots já se encontra pareado e você pode aí desfrutar do seu fone de ouvido. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte, compartilha, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Nos vemos em um próximo vídeo. Falou, valeu e tchau!